Salve a cabocla, Jurema, salve os caboclos, o okay. que acabou? O oh, Jureme, o oh, Jurema, o oh, Jureme, o oh, Jurema. Suas flechas caíram serenas, Jurema. Dentro deste congá, o Jurema, o Jurema. Suas flechas caíram serenas, Jurema. Dentro deste congá, salve São Jorge Guerreiro! Salve São Sebastião, salve o povo de Aruanda, que é a nossa proteção. Salve São Jorge Guerreiro. Salve São Sebastião, salve o povo de Aruanda, que é a nossa proteção. O oh, Jurema, o oh, Jurema, suas flechas caíram serenas, Jurema, dentro deste pongá Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião. Salve o povo de Aruanda, que é a nossa proteção, Oh, Jurema, oh Jurema. Suas flechas caíram serenas, Jurema, dentro deste congá.